Fala guerreiros, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, o vídeo de hoje eu estou indo, na verdade eu já estou, em um local que eu nunca fui Pessoal, hoje eu estou, eu não sei se como que eu vou chamar o local, se é uma aldeia de índio, o que é? É uma escola onde índios moravam, eu não sei se era uma ONG que colocaram os índios para morar nesse local E parece que o local está abandonado então hoje a gente vamos ir em uma aldeia de índio, uma casa de índio, tem uma placa ali escrito casa do índio, hoje estamos na casa do índio. Então galera, vamos conhecer a casa do índio, eu nunca fui numa aldeia, locais onde índios ficam, eu tenho vontade de conhecer, sabe? Mas hoje a gente vai entrar na casa do índio. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração! Galera, essas aventuras que eu faço de ir nessas casas assombradas para fazer investigação sobrenatural, a minha vida virou uma loucura. O meu dia a dia é muito corrido. Com essa correria, eu acabei esquecendo de cuidar de mim mesmo. Então, resolvi cuidar de mim também. É, galera, um dos pontos que eu quero cuidar é na calvície. É, a calvície atinge cerca de 50% dos homens e pode atingir várias áreas da sua vida. Principalmente aquelas ligadas com a autoestima, não é verdade? Mas se liga, vou explicar para vocês a solução que eu encontrei para estar me ajudando, pode ser estar ajudando vocês com a calvície. Eu conheci a Manual. A Manual tem um especialista que irá passar um tratamento exclusivo para cada tipo de tratamento capilar para os homens Sabe o que é legal? Você não precisa ir na clínica e nem ficar esperando uma fila Porque é tudo online Fica tudo mais fácil ainda Como aqui é uma correria da minha vida Eu acredito que a cortina de vocês também deve ser bem corrida Para você que sofre com esse mal Ou quer prevenir assim como eu Quero indicar para vocês a manual Eles estão com super condições especiais E os produtos estão com frete grátis E não se preocupe galera A entrega é feita numa embalagem bem discreta se liga só, daqui eu comprei. E você, usando o meu cupom que está aparecendo aqui, no seu primeiro pedido você ganha 40% de desconto. Galera, é muito desconto. E lembrando que esse cupom está com tempo limitado, então não perca tempo. E lembrando, né? O quanto antes você começar o tratamento, melhor será. Olhem essas imagens reais de antes e depois dos clientes da Manual. Mais funciona para casos iniciais quanto para casos avançados. O tratamento tem que ser feito de forma contínua e os resultados visíveis começarão a aparecer a partir do quarto mês de tratamento. Então eu vou deixar o link aí na descrição e o cupom também. Então clica e aproveite. Caramba, cara, será que tem alguém aí? Que susto, cara. cara, que susto, velho. Tem um cachorro ali, mano. Nossa senhora. Oi. Você tá bem? Eu posso gravar aqui na onde você tá? Tudo bem? É? É? Como que é o seu nome? O meu é Thiago. O seu amigo lá tá brabo comigo, hein? Fica aí de boa, tá? Não vou fazer mal pra você, não. Eu acho que deve ter gente que... Que tá vindo cuidar desses cachorros aqui, cara. Olha lá. Um quadro Eu acho que isso aqui devia ser uma escola cara. Tem alguém aí? Opa, ô amigão, ô amigão, tudo jóia, opa, tudo bom, oi, aqui ó, oi, vocês estão bem? Galera, eu acho que isso aqui tá abandonado, velho. Eu acho que só tem alguém que vem cuidar desses cachorros aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Daqui a pouco vem um índio com uma flecha, tchau! Tô invadindo o local deles, né? Bom, mas falaram pra mim que tava abandonado. cachorro tão meio gordinho. Eu acho que eles estão sendo alimentados. E tem uma parte ali que tá trancada com cadeados, viu? Tem que ter um cachorro lá dentro, lá latindo. Então vai estar morando alguém aqui ainda, no local. Precisamos investigar. Ui, uh, susto, mano! Cara do céu, quase pulei. Feio do céu. Que susto. Cara, ele saiu debaixo dessa mesa aqui, ó Quase morri Índio, dormia aí Dormia aqui Índio, dormia ali também É galera Que da hora cara eu Nunca fui no local onde o índio ficou assim, sabe? Nunca fui cara Na verdade eu tinha vontade, curiosidade de ir numa aldeia mesmo, sabe? Uma aldeia, assim, pra ver como que é, cara. Deve ser louco. Olha esses quadros aqui, cara, eu nunca vi, assim, ó. Eles têm um monte de risquinho, mano. Ó. Que da hora. É, parece que o um local está sem índio. Mas não, né? Não sei se está completamente Abandonado, olha lá pessoal Tem um parquinho lá ó. É velho Vamos dar uma olhada pra cá Galera, sinceramente dá medo de aparecer alguém, sabe? E tem gente frequentando o local aqui, por causa dos cachorros, tem uma parte que tá trancada ali, então, não sei se tá morando, mas que tem gente frequentando, tem. Ó, tem um cachorro, opa, onde que veio esse morro? Onde que veio isso aqui, cara? Cara, eu tava passando a ver essa bola mexendo. Mexendo meio piada? Será que tem algum índio aí? Vamos conversar com ele maluco boca ali, ó. Ô, doidão. Fala aí por mim, tem gente vindo cuidar do seu aqui, tem, conversa comigo, não, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar, vem aqui, vem, vamos conversar, vamos conversar, vem aqui, não quer conversar comigo não, velho, não quer conversar comigo não, vamos ver esses outros locais aqui, ó, tem uma geladeira lá, tá safado, véio. subindo na mesa, Tem gente aí? Tem alguém aí? Cara, deve ter gente ali, velho. Deve ter gente aí. Galera, olha aqui. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui Vou sair fora daqui Porque tá estranho A bola mexeu ali Eu acho que deve ter alguém no local Que tá me olhando Deve ter, né? Porque tem um cachorro aqui Ó Quem que vem cuidar de vocês aí? Não precisa ter medo de mim Eu sou seu amigo Vamos ser amigo Vamos ser amigo Pode ser? Beleza? Vamos ser amigo Tem alguém que judia de ser? né Lá tem o outro lá. Galera, vou encerrar por aqui. Então, vou sair fora antes que De... dê um ruim aqui pra mim. Então, um doido. Passar na rua. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.